Bora primeira rodada, rodada e a gente começa defendendo uh, meus votos para esse mapa é sem votos porque eu não conheço o mapa muito bem né e vou de smoke tá uh, eu vou de shotgun com red dot A vou até trocar red dot vou botar red dot C e vou de laser uh, estampa claro que eu gosto mas aí é opcional né vou de na secundária eu vou de holográfica B Uh, corta chama cabo e laser beleza aí eu vou com arame farpado de gadget show esse é o led out que eu gosto para smoke a primária também é boa né mas eu curto mais a, a a shotgun por causa que cara pelo que eu tenho estudado do jogo o smoke ele é um cara que ele tem que ficar dentro do pit né e tentar impedir o rush inimigo por algum dos lados. Então, basicamente, a shot ganhou curto por isso porque eu fico próximo a alguma entrada e então eu consigo impedir o, o rush inimigo, né? No caso, eu vou ficar por aqui. Eu vou tentar impedir o rush inimigo uh, por essa, por essa saída. Vamos ver se vou colocar aqui alguma coisa. Não, eu vou colocar então. eu quero impedir o, o rush inimigo por aqui. Aí eu vou colocar. Um arame farpado aqui Um arame farpado aqui Beleza Ainda tem o Capcan ali Aí tem aqui E é isso aqui que eu vou fazer, cara Eu vou ficar nessa, nessa região aqui Beleza Eu vou tentar proteger essas duas portas é isso que eu vou fazer Vou tentar impedir o rush inimigo por aqui Então tá tranquilo Acho que tá é de boa defender Essas duas entradas Qualquer coisa que eu precisar eu tenho o metralhador aqui, né? Vou ficar paradinho pra escutar os caras Vou tentar colocar a bomba aqui no um lugar que eu consiga impedir o avanço dos dois. Não tinha visto esse buraco aqui, cara. Vamos ficar por aqui. Vou ter que trocar de arma. Falta 41 segundos, vou estourar aqui 20 e tantos segundos, só pra impedir o avanço dele por ali Pra ele não ter como ruxar, ele vai ruxar pro outro lado e vai morrer Boa, 100 Muito bom, muito bom. Deu bom, cara. Deu bom, deu bom. Nossa Senhora! Não. Ai, meu Deus. Segunda rodada defendendo, sem voto pra área, porque eu não conheço. Vamos de novo, de smoke, mesmo layout. Beleza, padrão. Escolhemos um lado pra defender o rush e a gente fica lá. É basic... basicamente essa é a estratégia que eu adoto, tá ligado? Minha ideia é jogar pro time, jogar pra vencer, então é isso, tá? Jogo bem de boa, bem safe, sem me arriscar muito, uh, impedindo o rush inimigo, e é basicamente isso, beleza? Enfio, né, mano? Vamos colocar aqui uma placa. a Vamos colocar outra aqui. Beleza Nice! Boa demais, rapaz! Eu ouvi o cara, pimba! Toma, tomou-lhe uma pimbada só, rapaz! Bagulho doido! Boa, boa! Agora sim, cara! Essa rodada... Essa rodada foi nice, cara! Essa rodada eu consegui fazer... O que eu tenho que fazer com o smoke, tá ligado? Boa demais! Nossa, impediu o rush dos caras aquela hora... Sair da sala utilizaram o, o Fuse, tá ligado, então é bom manter essa movimentação, porra, foi da, hora, foi da hora, foi um round legal, foi um round que eu consegui fazer bem, o que, que eu tenho que fazer, tá ligado, movimentação, flanquear os caras, pá, boa, boa demais, boa demais. Só beleza, tá aqui corredorzão pá. Beleza, eu vou proteger ele. O corredorzão. Vambora Eu não tá vendo aí, ó. Um por cima. Meu Deus, velho. Meu Deus, que matou nós dois, velho. Nossa, não acredito nisso. Cara, o cara matou todo mundo. Meu Deus, beleza, a gente ataca agora. Agora que é o problema. Bom, vamos de telescópica que eu gosto. Esse aqui, tá. ah, vamos retirar o laser. silenciador que eu vou usar para quebrar porta basicamente para isso que eu vou utilizar a pistola. Você encontrou uma pistola Tirei um castor ali ha! Matei um cara na granada. <risos> <risos> Muito bom, hein Boa o amatando Amatando faca, velho Meu amigo Bora, ponto decisivo Não, aleatório não Vou junto com os caras Led out pronto Mate papo Led, beleza é isso aí. Bom que a gente cautera bem Castle, né? Mas. Uh. Ah. Nossa, passou, velho. Meu Deus. Boa, ganha mais nice, demais. Muito bom. Uh. Joguei porra nenhuma, né? Mas foi bom. Foi da hora.